Olha que linda, gente. Maravilha, hein? Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha só, gente. Aqui, o meu pé de Amora. Ele carregou demais. Muita Amora mesmo. Só que ele veio aqui, ó. Arriou por cima dos peixes. Aí, o que é que eu faço? Eu cato esses galinhos menores. Que tá aqui atrapalhando aqui na, na minha passagem. E levo para minhas galinhas. Elas gostam muito de Amora. Até mesmo porque se eu deixar esses galinhos aqui por cima da caixa que tem os peixes, vai assombrear e não vai ficar legal. É legal que deixe aqui a caixa no sol para que os peixes tenham aí uma água um pouco mais aquecida. Sem contar, gente, que elas gostam muito. Eu, eu ontem já coloquei alguns galhos. Eu ponho um pouquinho os galhos por dia. Olha só. Elas gostam demais mesmo aí, ó. Olha o galo chamando as galinhas aí, ó. Olha, viu? Fiquei só com dois galos. Como vocês que acompanham o canal, vocês viram que a gente abriu ali um pouco. ali, ó. Aqui está muito calor. Então a gente dá uma barrofadinha de água para refrescar um pouco o ambiente. Ó. Olha, gosta bastante. Agora aqui, ó, ficou um ambiente bem agradável. Como eu falei... Lá de onde está aquele galo, para cá, ó, tinha uma, uma divisória. Se vocês verem, eu deixei aqui a porta, porque se em, outro, em outra ocasião eu, eu precisar fechar novamente, eu guardei aqui as telas e todas as divisórias aqui, ó, de um lado aqui, ó. tá aqui as telas da divisória. Se caso eu precisar dividir. Eu já tô com todas as madeiras e as telas aqui, então é só retornar no lugar e a gente fazer. Olha só, gente, aqui eu fiz o puleiro, está em outro vídeo, um puleiro maior. Aí tem que limpar sempre, porque ela suja muito. Aqui nós temos umas, uma, umas galinhas no choco, uma galinha no choco e tem algumas no ninho pondo ovos. Eu não colhi ovos ontem, então... Aqui nós temos aqui, deixa eu ver, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze galinhas. Nós temos treze galinhas, mais ou menos, é, põe sete por dia, oito, até nove, às vezes chega pô não é todas que põe todo dia. E elas têm um tempo de pôr, né, ela coloca aí seis, sete, quinze ovos, mais ou menos, e depois elas para por uns dias. Então, vamos, vamos alternando. Aqui eu tenho aqui a... Trouxe aqui um, a... Aqui, ó. Olha só aqui. Aqui eu não tirei ovos ontem. Olha só. Naquele ninho ali temos ali <risos> alguns ovos. E aqui temos uma galinha aqui no ninho. Olha que galinha bonita. Essa aqui é eu fiz um cruzamento de um galo que eu tinha. Meu primeiro galo, tava estava velhinho. Já. Desse galo aqui, ó. Cruzamento desse galo aqui. Com aquela galinha preta, com essa galinha preta aqui, ó. Essa galinha aqui é, é uma das primeiras. Eu tenho ela e tem essa aqui, ó. Das primeiras. Aí eu fiz esse cruzamento. E saiu essa galinha, essa aqui, ó. Tá meia choquinha também já quase. Não ah, é todas que choca, não. E saiu essa aqui, ó. Olha que galinha linda, gente. Muito bonita mesmo. Aí tem essa cinza aqui. E esse, isso aqui, gente, é uma galinha de acho que é gesso que eu comprei pra minha esposa, né? E ela gostou muito. Aqui temos aqui o, o local da ração. Gente, é assim. Eu como eu trabalho muito, eu venho aqui e encho, né? E encho aqui cedinho e deixo aí. Elas como o dia inteiro. A minha ração o que é que eu fiz? Eu peguei uma porcentagem de milho, ó. isso aqui é milho moído. Milho moído e tem ração poedeira Ração poedeira e tem farelo de trigo Vamos supor, aqui eu fiz assim Eu coloquei um potinho desse de milho Bom, dois potinhos desse de milho Um potinho de ração E hum, mais ou menos meio potinho de farelo de trigo Uma porcentagem pequena Aí fiz uma mistura Paguei 104 reais no milho moído Saco de 50 quilos. Tá com uns 10 de hoje. Nós estamos no finalzinho de, de setembro, né? 2021, então... E a ração, 72 reais o saco de 25 quilos. Tá muito caro. Mas como eu crio poucas galinhas... Aí a gente dá para manter aí um pouco aí... Aí essa ração aí. Tem dia que eu venho aqui eu ponho o que São 10 galinhas. Eu ponho 5 potes aqui. 5 potes de 6. aqui dá um se for de água dá um dá um, um, um litro né de água né um litro de água Então, a gente põe esse potinho aqui põe cinco potinhos para elas para elas passar aí o dia inteiro com essa, com essa com essa com essa ração e aqui eu ponho alguns capim essas galinhas são vacinadas contra Newcastle quando de novinha já tá na hora de vacinar novamente e contra a boba também Ramicina de mês e mês eu, eu dou um pouquinho para elas a cada mês mês, dois meses e aqui agora vamos catar aqui os ovos, olha só então aqui eu fiz o que? aqui eu fiz um, uns ovos de gesso porque elas quebraram ovos na realidade é assim, entrou aqui uns aqueles um chama de mucura, outro chama de saruê e ele quebrou os ovos para beber e a galinha provou e gostaram dos ovos, aí começaram a beber os ovos. Agora foi que eu com esse, com esse ovo de gesso aqui elas beliscaram bem, mas elas sentiram que não tinha nada para elas continuar bebendo, né? Então pararam. Mas é muito perigoso deixar ovos, bastante ovos. Na verdade, eu não colhi essa ontem. Não vou, não, eu nem coloquei ovos aqui para fazer um vídeo, mas também não colhi ontem. Não vou mentir, eu não colhi ovos ontem então alguns ovos desse são são de ontem outro, e outros de hoje lembrando os de hoje não não colocar todas as galinhas ainda falta galinha né pô então aqui eu é muito bom você pegar esse ovo aqui com a bucha do lado amarelo aquele macio e lavar vai sujeirinha do ovo do ovo para poder guardar porque segundo eu comentários que a salmonela ela às vezes é a sujeira da casca do ovo se você comprar ovo aí em bandejas, lave bem, com cuidado para não para não quebrar, mas lave bem. E aqui, ó, eu vou tirar essa galinha aqui agora. Depois ela vai, vai voltar, né? Porque eu vou tirar os ovos daqui, ó. Ela não é brava, ó, tá querendo chocar, ó. Eu vou, vou puxar os ovos para cá, ela tá querendo chocar já, pelo jeito. Ó, tem um ovo de gesso aqui, ó. Ó, alguns ovos suja né? Mas depois temos que lavar os ovos. E aqui, ó, temos bastante ovos. Lembrando gente, isso não é sensacionalismo não, apenas é ovo de dois dias, aqui ovo de gesso, ó. ovo de dois dias que a gente não colheu. Eu nem contei quantos ovos, mas tem bastante. Isso daqui eu vou, vou lavar todos para poder guardar na geladeira, tá? Né? Aqui eu não tô pondo para chocar porque eu não tenho condições de criar muita galinha, nem tem espaço e também não tenho dinheiro para comprar ração. E eu gosto da galinha comendo ração o dia inteiro. Então, já que eu não tenho condições de, de manter a galinha comendo o dia inteiro, ó, gente, a gente é mansinha. Essa aqui, ó, mansinha. Os ovos inletas, Tá querendo chocar? Já gente. essa aqui chocou. Eu queria, queria tirar do choco mas não tem jeito, ela não sai do choco de jeito nenhum. Aqui não tem, aqui não tem ovos. Eu já, já cheguei a tirar os ovos, ó. Mas não, mas não tem jeito. Aí, ó, o é assim, gente. Lá tem a galinha, eu vou ver se se lá eu sempre deixo um saco de ração aqui. Para quê? Para cedinho eu vir com ração para ela e não ter trabalho. Ontem, hoje de manceda, elas furaram aqui um buraquinho, ó, E derramou alguma raçãozinha aqui no chão. É muito importante que você mantenha sempre limpo aqui, ó... Porque elas bebem, ou elas comem, né... Ou então elas ciscam, sacodem as asas e cai muita terra aqui, ó... Ou então terra do bico... Então você tem que lavar a cada dois dias, um dia... Você tem que lavar tudo por fora... Todo dia cedinho você tem que lavar com água e sabão Que aqui se você não lavar, junta uma, uma baba das galinhas E não fica legal Então você, aqui são 10 litros de água Dá para um dia Todo dia você enche De manhã cedo E isso aqui gente, serve como terapia para gente Para mim que trabalho muito no canal Zé Maria Lima Isso é muito importante A gente ter um momento aqui de distração né? Isso é muito importante Ali a gente colheu 16 ovos De ontem e de hoje Não é só de hoje não Aí tô esperando aquela galinha Um pouquinho, ver se ela vai pôr outro ovo Porque não é bom deixar ovo aqui Porque se elas quebrar um ovo E na verdade esses ninhos Tinha que ser no alto, não podia ser aqui Onde elas estão transitando Às vezes eu vou pôr no alto, viu Olha Quando ela se assusta com alguma coisa aí ó, Ela começa a gritar ó. Olha, tem, tem alguém fazendo barulho ali, ó. Olha, ó. Aqui o telhado aqui, ele é baixo. Tem dois metros de altura. 2 metros e vinte. Então esquenta muito. Então eu dou, uma, dou aqui uma, uma pulverizada de água bem, bem de leve, ó. Olha que bacana, ó. Elas até parecem uma com as outras aí, ó. Bonitinha, né? Olha só, que linda aí, ó. Olha, então a galinha ali, já colocou o ovo, ó. Eu vou já lá, a outra... Você vê que se eu puxar aqui o zoom... Nós vamos, ver, nós vamos ver o ovo lá fresquinho que a galinha acabou de colocar. Ó. Agora eu vou esperar ela sair. E ali tem outra ó, ali eu tá se alinhando. Você viu como os ovos é, tem 16 ovos, 17, mas vai chegar uns 18 mais ou menos. A cada dois dias. Esses galos aqui ela, eles perseguem muitas galinhas, porque são dois galos. É muito galo para pouca galinha. Dois galos, tem que ser só um. Dizem que um galo é para 30 galinhas, né? Aqui eu só tenho 10 com 2 galos Só que esse galo é muito bonito É um frango né Esse aqui é um frango novinho Começou a baixar a galinha agora Bem novinho Aquele lá é um pouco mais velho Mas esse aqui não tem nem 6 meses ainda não Na realidade esse frango aqui Ele tem 5 meses e meio Não chega a ser 6 meses não Ele tem 5 meses Vai ser um galo muito bonito Quando é formado Aquele lá, ele tem seis meses e meio. São um mês de diferença de um pro outro. Ele é mais velho. Agora, ela saiu do ninho. Aí eu vou lá catar o ovo, hein? Olha só. Então eu vou aqui. Ó, um ovo fresquinho, fresquinho, fresquinho, fresquinho. Olha só aqui, ó. Agora aqui já não cabe mais na minha galinha, aqui, ó. O bacana é isso aqui, ó se você criar as galinhas desde novinha, se você vir uma vez por dia ou por semana e você começar a fazer um carinho nas galinhas, dar atenção para elas, tem algumas que não deixam chegar perto. Mas essa aqui, ó, esse casalzinho aqui, ó, olha que galo bonito aí. Ó. Esse casalzinho aqui é que eles não estão com fome, ó, tem ração à vontade graças a Deus. E ela, olha, mas ela é bem mansinha, ela vem comer na mão aqui, ó. Já tem outras que não vêm. Agora quer ver, ó, eles vêm rapidinho, ó. Mesmo eu, eles, eu falando que não são muito dócil. Mas se eu mostrar, gente, uma folha de couve, aí eles não resistem, gente. Eles adoram, eles amam folha de couve. É uma maravilha aí, ó. olha que legal aí, ó. Sensacional para eles, olha. Olha que linda, gente. Maravilha hein? show de bola então isso aqui é a minha diversão gente Aqui é meu é a minha terapia você vê aqui que a galinha as galinhas estão fazendo a festa com couve ó, um canto pro outro mas a galinha que tá no ninho, ela não sai aquela voltou para o choco novamente ó. não tem jeito agora a que tava ali saiu essa que tava aqui e é para um ovo sair, mas a do show que ela voltou e a outra continua lá bom meus amigos então ficamos por aqui, um forte abraço e é isso aí, não, não vamos esperar a galinha pular o ovo não, que está aqui demorando um pouco, depois quando ela, quando ela cantar, eu venho aqui se um dia você tem a oportunidade de comprar uma fazenda e criar galinha, você acordar cedo dar de comer para as galinhas colher ovos, isso é muito bom Beleza? Então um abração, fui. Tchau, minha gente. Fui. Abração. Deixa o seu like. Comente. Deixa o seu comentário aí embaixo. Tchau, fui.